são dadas duas grandezas, as grandezas A e B, e é-nos dito que elas são inversamente proporcionais. E querem que determinemos tanto o valor do X como o valor do Y. Analisando a questão, o que é que nós sabemos? Se as grandezas A e B são inversamente proporcionais, então o produto entre elas, entre as grandezas respectivas, são sempre iguais. Daqui tiramos que, uma vez que nos dão o 4 e o 6, conseguimos saber que o produto entre elas duas, o 4 vezes 6, que é deste caso, o x vezes 3, que é deste caso, e o 0,1 vezes y, que é o deste caso, são todos iguais a 24. Então, calculando o valor de x, que é o primeiro, o que é que nós sabemos? Que o x vezes 3 vai ter que nos dar 24, como nós vimos anteriormente. Resolvendo esta pequena equação, chegamos à conclusão que x é igual a 8. Da mesma forma, temos que 0,1 vezes y também vai ser igual a 24. Resolvendo agora esta equação, chegamos à conclusão que o y é igual a 240.